Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Correição. Confira o resultado da avaliação dos serviços prestados pelo TRT de Mato Grosso. É impressionado com a rapidez e a qualidade dos serviços prestados à sociedade do Estado de Mato Grosso. No quadro decisão, uma transportadora foi condenada a indenizar um mecânico que perdeu a visão em um acidente de trabalho. No estúdio, recebemos a pesquisadora Patrícia Costa, do Instituto Ação Integrada. O assunto? Escravidão. Ainda tem o quadro. Tome Nota, com dicas para o trabalhador sobre banco de horas. Veja também os destaques no Giro da Semana. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Depois de uma semana de correição, visitas e avaliações dos serviços prestados pelo TRT, o ministro Corregedor da Justiça do Trabalho divulgou o balanço das ações. Um tribunal que, que se pauta pela atitude republicana, pela conduta... Transparente. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso foi apontado como um dos melhores do país pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Com toda certeza o Tribunal Regional do Mato Grosso está entre os mais destacados dentre os tribunais de pequeno porte e essa dimensão que vai além da entrega da prestação jurisdicional no processo é muito destacada aqui na região que conta com uma comissão de combate ao trabalho infantil e também uma comissão de promoção do trabalho seguro. Foram cinco dias de correição para avaliar a qualidade dos trabalhos prestados pelo tribunal. O ministro reuniu com a presidente do TRT, desembargadores e juízes, conheceu as ações de combate ao trabalho infantil e de prevenção aos acidentes de trabalho. A iniciativa do game Futuro em Jogo também foi destacada pelo Corregedor como uma importante ferramenta educacional. As atuações em parceria com outros órgãos, como o Ministério Público, o próprio Senai, há um projeto muito interessante já implantado e sendo aperfeiçoado de desenvolvimento de videogames Sobre trabalho infantil Sobre trabalho seguro Que ajudam a conscientizar As crianças desde a escola Para a importância desses direitos O ministro ouviu advogados Servidores, sindicatos E associações Também atendeu a imprensa Na coletiva, falou do resultado Da ata da correição Que apontou 11 varas do trabalho no estado Entre as que têm melhor desempenho No Brasil Impressionado com a rapidez e a qualidade dos serviços prestados à sociedade do Estado do Mato Grosso. O, especialmente no primeiro grau de jurisdição, os juízes de primeiro grau, eles é, conseguiram no último ano uma redução de 33% do acervo de sentenças atrasadas. Outra ação que o ministro pôde conhecer foi na área de capacitação com a escola judicial. A escola é fundamental, na medida em que está capacitando servidores e magistrados para uma boa prestação jurisdicional e trazendo né, todas as boas iniciativas de outras escolas do país para cá, para Cuiabá, para o nosso tribunal, de sorte a ter um ambiente de trabalho com pessoas capacitadas e felizes dentro daquilo que fazem. Na ata, um índice mereceu destaque. 44,9% dos processos resolvidos em 2018 foram solucionados por meio da conciliação. O RT está entre os. É, os dados apresentados estão entre os, diria, os cinco melhores do, do, do porte. né São 11 tribunais de pequeno porte hoje no país e os dados do tribunal realmente são muito bons. Né? A gente acredita que vá, vão vai ter uma evolução constante aí nos próximos anos. Poucas. Dados ali, que se melhorados, vão colocar o TRT em um patamar muito melhor. Muitos pontos foram aclarados e o objetivo é um só, que a Justiça de Trabalho continue na vanguarda, dando a prestação judicial que todos esperam que seja dada. Outro ponto positivo é a produtividade e o prazo médio de duração dos processos em Mato Grosso, uma referência. O prazo médio de duração dos processos trabalhistas também é um dos mais baixos do país, menos de 200 dias, incluindo já o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho. Apesar dos pontos positivos, a ata de correição apresentou uma lista com 25 recomendações de melhorias para o TRT Mato-grossense. Alguns índices é, que foram é, evidenciados durante essa correção e que impactaram na, na, no nosso prazo médio dos processos. Ele se deve, em alguma medida, ao solucionamento dos casos antigos é, e, e, e o que demonstra que é, esse impacto ele é sentido neste primeiro momento, mas é, num momento é, a médio e longo prazo ele tende a situação tente a se é, inverter. É, voltando a retornando o nosso prazo médio uma situação é, que nos coloca abaixo do do, do índice de prazo médio dos demais tribunais de mesmo porte. Em compensação, outros índices muito importantes foram enaltecidos pela Corregedoria, como, por exemplo, a conciliação. O Tribunal de Mato Grosso é o, o, tem o melhor índice de conciliação entre os tribunais de pequeno porte e um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Uma transportadora foi condenada a indenizar o um mecânico que perdeu a visão em um acidente de trabalho. Veja os detalhes com Sinara Álvares. Uma transportadora foi condenada a pagar 50 mil reais a um mecânico que perdeu a visão em um acidente de trabalho. Ele havia sido contratado há apenas duas semanas e nem tinha recebido ainda o primeiro salário. Na hora do acidente, ele estava ajudando um colega a encaixar uma peça em um veículo quando um estilhaço perfurou seu olho. A empresa negou ter culpa, mas o mecânico afirmou que estava usando equipamento de proteção individual. Ao analisar o caso, o juiz da segunda vara do trabalho de Rondonópolis decidiu responsabilizar a empresa pelo ocorrido. Além da indenização por danos morais, o trabalhador também irá receber uma pensão mensal durante toda a sua vida. No giro da semana, tem os detalhes do custo de libras do TRT e outros assuntos. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso implantou medidas para garantir a acessibilidade de pessoas surdas. Isso inclui o atendimento presencial e o site do TRT. O Tribunal também irá disponibilizar cursos para aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, Libras, a servidores da instituição. A medida atende às determinações do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, além de promover a inclusão social. Um adolescente de 13 anos conseguiu provar na justiça que foi vítima de acidente de trabalho. Segundo o depoimento de testemunhas e as provas apresentadas pela vítima, o menor trabalhava num laticínio em Nova Marilândia, Mato Grosso, quando o caminhão da empresa passou por cima de uma das pernas do trabalhador. Cinco meses depois do acidente, o adolescente procurou a justiça do trabalho, que condenou o laticínio pagar pensão mensal vitalícia além de indenização por danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho divulgou a lista com os dez maiores litigantes. São empresas e instituições que foram acionadas várias vezes em ações trabalhistas. Os frigoríficos, como a JBS e BRF, figuram como os campeões do ranking, seguido pelo Estado de Mato Grosso, os Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os dados são referentes ao ano passado e estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso. No Tome Nota de hoje, veja dicas importantes sobre o Banco de Horas. Às vezes o empregado passa um pouco do horário para finalizar uma tarefa. Em outras situações, precisa sair mais cedo. Esses minutos a mais ou a menos podem ser compensados em outros dias. Por isso, tome nota, vai te explicar cinco coisas sobre o banco de horas. O banco de horas pode ser firmado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Se o banco de horas estiver previsto em convenção ou acordo coletivo, o período para compensação das horas pode ser de até um ano. Nesses casos, as decisões coletivas prevalecem sobre a lei quando dispuserem sobre banco de horas anual. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O aprendiz não pode fazer compensação de jornada. Caso o contrato de trabalho seja rescindido sem que tenha havido a compensação integral da jornada, o empregado terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você acompanha um bate-papo sobre trabalho escravo. A entrevistada é a presidente do Instituto Ação Integrada, Patrícia Castro, que fala dos desafios para erradicar esse tipo de crime no Brasil. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho de empregadores que assumem os riscos do negócio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 Olá! Pode não parecer, mas o trabalho escravo é uma realidade muito presente no Brasil. E para erradicar esse tipo de crime, o desafio é enorme. Só para se ter uma ideia, dados do Ministério da Economia mostram que nos últimos 23 anos, mais de 50 mil trabalhadores foram resgatados. E é justamente sobre esse tema que agora eu converso com a doutora Patrícia Costa, no Instituto Ação Integrada, o INAI. Olá, doutora. Muito obrigada por participar aqui no nosso programa. Já começo com a pergunta. Esse número de pessoas resgatadas é um número alto ou não representa a realidade hoje no Brasil? Ele é um número alto na medida em que esse problema não deveria existir. É na medida em que, formalmente, a escravidão legalizada foi abolida em 1888. Então, é um espanto que ainda exista 53 mil trabalhadores submetidos nas condições análogas à escravidão. No entanto, é um número que ele revela só a ponta de um iceberg no Brasil, uma vez que ele fala de resgatados. Ele fala de pessoas que foram submetidas a uma condição de trabalho escravo, conseguiram fazer uma denúncia e essa denúncia conseguiu ser apurada pelas equipes de fiscalização. No entanto, tem uma massa de trabalhadores que foram igualmente submetidos ao trabalho escravo, no entanto, não sofreram uma ação de fiscalização, não puderam ser resgatados. São trabalhadores que, às vezes, a gente denomina como sobreviventes. Agora, há uma dúvida grande, né? Qual o perfil desse trabalhador que é vítima de trabalho escravo? E como identificar que é um trabalhador vítima da escravidão? Bom, o perfil do trabalhador escravizado, ele normalmente vem dos resgates. né? Quando minha equipe de fiscalização resgata o trabalhador, é feito todo um... você consegue traçar um pouco do perfil desse trabalhador. Bom, então, mais uma vez, eu vou falar de trabalhador resgatado. Qual é o seu perfil? Normalmente, ele é do sexo masculino, né, uma vez que a fiscalização do trabalho não entra ainda nos lares para resgatar trabalhadoras domésticas. Né, então, obviamente, se isso fosse possível, a gente teria um número muito elevado de mulheres sendo resgatadas. Então, ele é do sexo masculino, ele não tem escolaridade, ou tem baixa escolaridade, né, são os ditos ou são analfabetos ou é, é, analfabetos funcionais, eles não têm qualificação profissional ainda que muitos desejam ter essa qualificação, eles desconhecem os direitos trabalhistas e muitas vezes não conhecem os caminhos para acessar as políticas públicas. Outra característica é que eles estão em trânsito. Como eles têm que resolver um problema que é da sua sobrevivência imediata, então eles normalmente estão se deslocando em busca de trabalhos, que são trabalhos temporários normalmente. Agora, como esse trabalhador né, ele pode identificar que ele é vítima de trabalho escravo? Bom, essa é uma grande questão, que muitos trabalhadores não identificam a sua situação de trabalho como análoga à escravidão. Até porque, se a gente for pensar, é algo que é muito estranho para uma pessoa, em pleno século XXI, se perceber como escravizado. Se é estranho para alguém perceber que existe escravidão, alguém que é, é, conhece o tema, conhece as leis, imagina alguém que desconhece totalmente é, é, as leis e esse universo. Como é que normalmente eles percebem a questão da escravidão? Quando a situação de trabalho a que eles foram submetidas é muito mais precária do que eles haviam imaginado. E muitas vezes eles não percebem como eu estou sendo submetido ao trabalho escravo. Não, eles sabem que tem alguma coisa de errado ali, de que o combinado em termos de empreitada de trabalho, de pagamento, não está sendo cumprido. Eles percebem que eles não estão podendo deixar o lugar de trabalho quando querem, né? E percebem que as condições de trabalho e de vida para a realização daquela empreitada são muito inferiores do que haviam sido anunciadas. É a partir disso que muitas vezes a denúncia é feita. E após a, a, o resgate, após a entrada em contato ou com grupos da sociedade civil que fazem todo um trabalho de que a gente chama formação cidadã, explicando o que, é que são os direitos trabalhistas, explicando principalmente o que são violações desses direitos, explicando o que é a condição análoga à escravidão, que eles começam a perceber que sim, aquilo que eles haviam sido submetidos ainda hoje pode ser chamado de escravidão. Claro que com variedades. Você não tem aquela, aquele perfil clássico da escravidão. Né, colonial, da pessoa amarrada e assim por diante, mas você tem outras formas de aprisionamento, outras formas de privação de liberdade e outras formas de trabalho degradante. Agora, Mato Grosso chama muita atenção. Está em segundo lugar no ranking de trabalhadores vítimas de trabalho escravo e que foram resgatados e com fresa o município que lidera essa lista. Agora, por que Mato Grosso? Bom, Mato Grosso é o celeiro do Brasil, né? ele, é, ele realmente lidera a produção agrícola que abastece a maior parte dos estados brasileiros e o trabalho escravo rural aqui ainda é uma grande realidade, ainda que a gente tenha é, uma equipe de fiscalização local bastante atuante, obviamente ela muitas vezes não tem as condições necessárias para fazer a fiscalização no estado que tem tantos municípios. E o que é que também acontece? É... Eu não sei em que medida os empregadores desconhecem ou simplesmente lidam com a, o fato de como não há muita estrutura para que a fiscalização seja feita ou sabem que a impunidade é uma realidade, do tipo, você faz, submete uma pessoa a essa condição de trabalho, a punição dificilmente chega a essa pessoa. Então, isso torna com que a prática seja corriqueira, no sentido de que ela não é problematizada por quem a exerce, a ponto de naturalizar essa prática. Agora, o desafio é muito grande, erradicar a escravidão no Brasil. Agora, qual o caminho para isso? Existe, existem ideias, projetos? Como tentar alcançar esse nível? Bom, a escravidão contemporânea é um problema multifacetado, então não existe uma única ideia ou uma única ação isolada que dê conta dessa erradicação. Bom, é, as ações de repressão, elas existem, né? o Brasil é uma referência internacional, nas ações de repressão, no seu aparato jurídico. No entanto, a gente tem uma fiscalização que está com um número muito reduzido de fiscais. Há né? um déficit imenso de auditores fiscais de trabalho, o que só vai aumentar na medida em que os auditores estão se aposentando. Né? Então a repressão, que já é algo mais consolidado no Brasil, ela precisa ser fortalecida. Uma outra ponta para a erradicação do problema é a prevenção. O que é a prevenção do trabalho escravo? São aquelas iniciativas que elas precisam dar conta para evitar a incidência e a reincidência dos trabalhadores em situações de escravidão. Porque é muito comum, um trabalhador é resgatado hoje como aquelas vulnerabilidades que de modo algum foram superadas após o resgate, como elas não desapareceram, esse trabalhador ele vai reincidir em novas situações de trabalho escravo. Então existem algumas ações no Brasil que estão sendo feitas para superação dessas vulnerabilidades, para criar condições de que elas sejam diminuídas. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso tem uma ação que foi pioneira, né, criada em 2009, chamada Ação Integrada, que teve como foco a superação de alguns fatores, no que diz respeito à baixa escolaridade, à ausência de qualificação profissional e desconhecimento de direitos. Então, é uma ação que começou fornecendo formação para os trabalhadores resgatados, formação educacional, formação profissional e a formação cidadã ensinando para os trabalhadores não só seus direitos, sobre violações de direitos, mas também promovendo a qualificação profissional deles naquelas necessidades, naquelas é, é, linhas de atuação que eles desejam. Agora, o desafio é muito grande. O que fazer para mudar essa realidade? Bom, o problema da escravidão contemporânea ele é multifacetado. Então, não adianta a gente falar de apenas um aspecto, né, ou uma ação isolada que seja capaz de erradicar o problema como um todo. Então a gente tem desde a necessidade de fortalecer as ações de repressão, que são as fiscalizações que acontecem em todo o país, como a necessidade de investir mais em ações de prevenção. As ações de prevenção, em especial, são aquelas que querem evitar que os trabalhadores resgatados reincidam em situações de escravidão ou evitar que os trabalhadores vulneráveis incidam em condições análogas à escravidão. É, algumas ações de prevenção que têm ocorrido no Brasil são as ditas ações integradas de prevenção do trabalho escravo e atendimento aos trabalhadores. São ações que normalmente elas visam a superação de fatores de vulnerabilidade que levam os trabalhadores a essas condições de trabalho. Então, aqui no Mato Grosso, vocês têm uma ação pioneira chamada Ação Integrada, que foi criada e implementada em 2009. E ela consiste em fornecer formação educacional, profissional e cidadã para trabalhadores resgatados e vulneráveis ao trabalho escravo. Essa ação chamou a atenção de vários outros estados, quando ela começou a ter êxito, né, vários estados quiseram implementá-la, né, assim como chamou a atenção de várias instituições que atuam nacionalmente no combate ao trabalho escravo para apoiar o fortalecimento do que aconteceu aqui em Mato Grosso e apoiar a implementação de novas ações de prevenção no país. E a partir daí que surgiu uma grande articulação chamada Movimento Ação Integrada, que hoje reúne 10 instituições. E essas ações começaram a ser é, é, divulgadas, expandidas para outros estados. A gente tem hoje cinco iniciativas de ação integradas que se inspiraram no Mato Grosso, mas de modo algum reproduzem o que aqui aconteceu, porque o Brasil é muito diverso. O perfil dos trabalhadores escravizados ele varia de estado para estado. Então essas ações de prevenção são adequadas às necessidades do trabalhador com o qual elas trabalham, com o qual elas atuam. Então, hoje nós temos cinco iniciativas de ação integrada, que abrangem oito estados, porque quatro iniciativas são estaduais. Uma, ela é interestadual, tem, vou citar os estados, a gente tem no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Né? Mais uma vez, como cada uma atende um perfil específico, elas realizam atividades específicas para esses trabalhadores. E a outra característica é que todas elas, para realizarem suas ações, se apoiam num conjunto de instituições, numa articulação institucional, que reúne instituições públicas, privadas e da sociedade civil. Justamente porque o problema é complexo e multifacetado, você precisa de uma rede que seja igualmente complexa para resolver o problema. Evitar o trabalho escravo, denunciar também, é o principal caminho, né? Exatamente. E o telefone é o disque 100 Bom, muito obrigada, doutora Patrícia Costa, por participar conosco aqui no nosso programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E nós chegamos ao fim de mais um programa Trabalho em Revista. E você pode rever esse programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.